sou Francisco Uruma, sou cacique da aldeia Cariuca, estado do Amazonas, município de Manacapuru. Quero aqui responder aqui a pergunta que pode servir como um raspaldo, como uma história, é, como é que a gente faz para que... como é que a gente age quando um parente da gente morre. Então a gente começa... A planejar isso nos nossos ajuris, nas conversas de roça, nas conversas de comer junto. Então, muitas das vezes a gente pergunta para uma ou para outra pessoa, sendo parente, como é que ela pretende fazer ou como é que ela gostaria que fosse o seu enterro, o seu velório, a sua partida. Isso, quando ocorre, né, o pedido, ele é respeitado. Com as crianças são, são trabalhado, é, um, uma das, das conversas é que nós um dia precisamos morrer, nós precisamos partir. Então elas começam a perguntar né, como é que isso funciona. Então a gente diz que cada um de nós temos um espírito que pode estar vivo, dentro da comunidade né? vai sempre estar olhando, protegendo é, é como se fosse um protetor da comunidade então as crianças elas acreditam nisso e que sempre quem morreu, quem partiu vai estar junto conosco